Salve o Corinthians! Fazia tempo que o Corinthians não jogava tanto, que não tempo escutava. É, fazia tempo que eu não escutava, é, que eu não escutar, mas é que não tocava duvido. É então, vamos é lá. toca o hilo, Thiago! Cavaleiro, é é moça É o seguinte, o que o Corinthians jogou, o, o que o Santo André, é André também tem um time bom, hein? Que time, na frente. que time bom que tem o Santo André, irmão. Pá, pá, pá! 1x0. Time muito bem treinado. É o seguinte, mas o Corinthians jogou uma. Tem, a, tem, a, tem os gols aí? Quem na rua? Ro... O... Rogério, é Ciso Canhão, que o Souza somos. Ah, não! O Alberto! Acho que na sexta-feira eu falei, Ele Alberto, fica aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica, não fica longe. Porque longe você é mais ou menos. Mas perto meu você Deus. é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Melhor não, melhor o Gabigol. Que por sinal tá jogando errado. Tá jogando como meia. E um erro gravíssimo do, da minha so, do meu sogra. Eu, só sogrinha. Você viu a sogra? Sim. Você gostou? Eu vi, eu vi. Onde você tá? Eu, tivesse... eu tava aqui já, né? Eu, tava, tava, aqui. Fazendo tava, <risos> tava fazendo mudança. Tava fazendo mudança. Ai, Veloso, o que você pode falar do Will, Alberto? Sabe o que eu queria falar do VP? Pode falar. Vendo ele no Olha Flamengo, lá. Eu acho que ele tinha potencial para mais no Corinthians, viu? Tinha potencial para mais, talvez um segundo rebaixamento. É, do que ele tá é, fazendo, é, do que né? Ele tá fazendo agora. Verdade, ele tem potencial para mais, é. É, né? Mas enfim, foi embora. Graças o a Deus. Ele foi lá. Agora yeah. O, o Corinthians está se encontrando com, com o O Yuri Alberto é impressionante. É isso que você falou, é essa capacidade que ele tem de decisão. Porque Cara, essa, bola gol, ó, é fácil. essa bola não gol, é difícil. Você tem que o girar o tá pé. Molhado, ele molhado, a bola quica na frente dele. Ele tem dois zagueiros na frente dele ali. Ó, ele Sim. tira dos dois, tira do goleiro bota na gaveta. Verdade. É, é uma noção assim, de finalização dentro da área. Que poucos jogadores têm. E ele é bom de cabeça, ele é bom no pé esquerdo, bom no pé direito. O que ele corre não, velho Ele tem que ficar ali, ó. Ele é, é o Rony, velho. Ele é o cara que veio pra realmente resolver o problema do Corinthians, taticamente até. Porque o Corinthians jogava, mas não tinha esse jogador de finalização. Achou o Yuri. Por isso que pagou você, o Alvaro você E você tá sempre resolvendo. falou uma coisa importante. Porque o Corinthians, quando o Jô queria jogar Sim. futebol, que ele aposentou, quando o Jô... Pum, você falou, ó, se o Jô não é mais ou menos o que você falou? É, é, o Corinthians precisava de um jogador com essa característica. O Jô já não conseguia entregar mais, né? Mas quando jogava, jogava bem... Posição. Mas quando ele estava nice. mais disposto e estava inspirado, ele... porque a forma como o Corinthians joga, ele precisa desse cara, ele precisa desse finalizador. E o Yuri caiu, por isso que pagou caro, mas é um cara que vem resolvendo. Que cruzamento, hein, Fagner? Já jogo. tinha errado três cruzamentos. Você é o maior lateral direito da história do Corinthians que, por sinal, deveria ter disputado a Copa como titular em 2018. Em 2022, o Gabriel Menino estava melhor e não quis, não quis a oportunidade de ser o lateral direito da Copa. Aí quem que o Tite convocou? O estuprador que está lá, que deu seis versões, que acha que a mulher, que, por sinal, todos os dias uma mulher morre de feminicídio. Todos os dias. E eu sou um dos únicos a falar isso todo dia. E aí não tem partido, não tem pessoas, não tem nada, não. Sabe onde é o maior índice de feminicídio no país? Rio de Janeiro, onde cada <risos> hoje uma mulher morre de feminicídio. Só que a gente esquece disso. E a gente esquece que o estuprador, ele mente a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Ele só não vai mentir no cárcere. Porque a hora que ele chegar no cárcere, meu irmão do céu... Nem de Bengala salva Então é o seguinte O segundo gol do Paulinho Paulinho, eu te amo Você é ídolo do Corinthians Você é um dos maiores jogadores Você é um dos maiores da história do Corinthians Quando você fica oito meses parado Abre mão de dinheiro Abre mão de muitas coisas Continua no Corinthians Volta como reserva Já ficou em jogo, Souza Que ele nem entrou Contra São Paulo. E, e isso entende humildade para não falar nada. Entra no jogo, antecipa. Se colocar os números do Paulinho de gols, ele tem mais gols que todos os atacantes, que o time todo. O Paulinho tem mais gols, por isso que eu sempre falei aqui. Ele tem que jogar de segundo atacante. O gol dele foi para lavar a alma Vai do lá. Paulinho, meu querido Souza. Boa um beijo, tá. Paulinho! Boa tarde, meu craque Você só falou agora? Não, já falei antes. Eu só, só não tinha dado boa tarde. Fala Olha Puxa minha. 45 minutos? Não, eu já tinha falado. Não, não, não. Nada. Você tem certeza? Só não, você não. não tô boa tarde. O Sinai tem que mandar embora o não. Johnny Saad. É, Veloso, é porque eu só faço <risos> pergunta pra você? Não, Aí não. É, não. Hoje eu acho que você tá exaltando o Tomazelli. É, tá certo. tem que exaltar. E A história é dessa. Tá de certo, então? É. Cássia, desculpa, é. Souza. Não, ele tem 45 que 45 minutos só? Não, mas eu falei, acabei de falar. É, da história dele aqui, então o que está me chamando a atenção no Corinthians não é só o gol do Paulinho, mas a, a construção da jogada né? uma coisa que o Lázaro melhorou muito né? é a saída de bola do Corinthians e a fe... porque assim, com o Vitor Pereira tinha um desastrezinho, né a gente... E mesmo com, mesmo com o Lázaro né? teve aquele desastrezinho contra o São, São Bernardo né? que foi sair jogando o Boboena, mas assim, a construção da jogada até chegar no Fagner para o cruzamento né? e assim, o Paulinho... Falar do Paulinho entrando dentro da área, deixa eu ver uma olhada. O Paulinho é um cara volante moderno, né? Que está sempre dentro da área, como você falou. Se pegar muito atacante de futebol brasileiro aí, não tem metade do gol que ele tem aí jogando de volante. Então, Corinthians com o Lázaro aí está tá crescendo muito na competição, principalmente assim, que chamou a atenção de novo. É, praticamente, o Corinthians foi é... fenomenal no segundo tempo, irmão. E mesmo errando três cruzamentos antes, o que o Fagner cresceu Nossa Senhora. agora... É... A coisa, Fábio Fausto, Santos, Fausto Gil. Vera, o Fausto Vera na volta dele. Joga muito. O primeiro gol, eu acho que ele tá... Traga... Vai perder a posição, Adson. Vai jogar o Fausto, Fausto Vera, você vai ver só. A primeira jogada do gol do Irio Alberto, ele tá dentro da área. Impressionante. Tá dentro da Impressionante. área ele, Impressionante. Na segunda também foi passe dele, então... Lázaro e o Corinthians estão tá de parabéns aí pelo que vem fazendo. Então vamos lá, coloca o terceiro gol aí, que essa bola aqui vai ser pro Gustavo. Pro seu filho. Boa. Eu já assinei... Eu assinei, agora você assina e o Souza assina. E a, a bola é pro Gustavo, que por sinal, de Gustavo eu entendo. Meu filho é Gustavo. Lindo, maravilhoso. Levei ele no primeiro dia que eu fui nove anos de, de arena. Eu nunca, eu, eu, eu, eu nunca fui no jogo do Corinthians. E fui contra, me esqueci com quem eu fui. Acho que Mirassol, acho que foi Mirassol. Aí meu filho Gustavo falou, pai, por que, que eles trocam de lado? Se meu filho entende de bom. Por sinal, se tem alguém que a gente tem que falar, ó, o Canhão disse aqui na sexta-feira: o Roberto é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Como é que você enxerga o time do Corinthians, Tomazela? Vocês que estão, graças a Deus, na primeira divisão, a força de um Corinthians, o que que isso também, muitas vezes, pode ser motivo também para vocês, porque vocês empataram. Sim. Talvez esse ponto tenha tido muita importância lá em Brasília para que vocês permanecessem. Com certeza. Até depois do, do jogo contra o Corinthians, eu fui para a coletiva e eu falei, né? Vai ser um ponto muito comemorado, porque vai fazer, vai fazer a diferença lá na frente, como fez, né? Com essa última vitória nossa no Mirassol, que deu esse ponto aí, ajudou a, a portuguesa na, na permanência. Mas a gente sabe, o Corinthians tem, tem um grande um grande time um grande elenco né a gente vê agora como valeu obrigado bola agradeço vocês aí Imagina. pode ter certeza que ele vai ficar vai ficar muito feliz assim como Imagina. como eu aqui Obrigado mesmo e a gente sabe da, da né que a, o Corinthians tem melhorado bastante nessa né, parte tática a gente sabe que é, como você diz ali o, o, o gol ali do, do, do Paulinho, é o cruzamento ali do Fagner ali um cruzamento que ela passa alta né pelo Isso. pelo pelo Yuri Alberto ali e ela cai bola difícil para pra para nós que somos goleiros de sair e o Paulinho com a presença de área dele que ele tem né então a gente sabe que que, que o Corinthians tem jogadores ali decisivos que tá fazendo aí a diferença tem não, esse... foi golaço do, do Renato Augusto mas foi falta foi falta o foi Fagner falta. fez a falta não precisava ter feito uhum. mas o gola... mas não valeu que, mais, que legal, golaço batida, foi. legal, mas não valeu, o que valeu foi isso aí. A verdade, Gilberto, quando ele faz esse giro veloso, dentro da área, os dois gols pertinho da área, os três gols dentro da é área, área, o que pensar do Fernando Lázaro com esse time e com esse meio campo? E outra coisa, hein? o que o Juliano tá jogando é uma coisa impressionante. Eu nunca gostei muito do futebol dele. Como volante, mas o que ele está jogando de segundo homem, o que ele, é, o que ele não é rapaz, ele está com talvez esse ritmo que o Juliano está tendo. Hoje, ele é um dos jogadores mais importantes para que o Renato Augusto possa jogar. E ninguém percebeu isso. Talvez o Fernando Lázaro tenha conversado com o meu irmão. Você tem que deixar o Renato Augusto jogar. O que o Juliano está jogando é incrível. E esse gol, Veloso, é gol de Romário. É, é gol de centroavante. Você sabe por quê? Para o goleiro, quando o atacante gira, ele está de costa e gira, ele tem os dois cantos. Você não sabe onde ele vai bater. Porque tanto ele pode chapar na sua esquerda, como ele pode girar direto e bater lá do outro lado, do canto direito. Então o, você vê que o goleiro não teve reação, ele ficou em pé. Porque quando o centroavante gira com velocidade bem na sua frente... E o gol com a perna esquerda e fica direito, com os dois é, cantos à disposição. Verdade, verdade. E o goleiro fica sem reação. Porque quando ele está de frente, ele posiciona o corpo, você tem uma noção de onde vai sair, para onde a bola vai. Quando ele está de costa e gira, você não sabe se ele vai chapar aqui direto de primeira ou se ele vai continuar girando e dar do outro lado. Então, verdade. Ele bate o goleiro é muito difícil. E, e, e tem uma coisa que você tem, Iulio Alberto. Um dia, quem sabe, você vem no programa. também se não quiser vir, está tudo certo. Nem precisa. que por sinal, amanhã... Os donos da bola completa 11 anos. Eu vou estar na Neo Química Arena. Veloso vai estar no museu, né? no espaço do museu. Eu não sei qual é o museu. Não é do Palmeiras. Não tem nada a ver com o Palmeiras, porque o Palmeiras não deixou a gente Sim. lá e nem no CT, né? A gente vai no museu, não sei de quem que é, Rodrigo Museu. Chama como Palácio, que é o Palácio, né? Palácio porque é italiano. Palácio Verde. Então, muito obrigado ao rapaz, que eu não sei o nome dele, gostaria de colocar, de, de, de ceder o um espaço para que o Veloso possa mostrar. Eu quero que você vá no meu Instagram, Vai no meu Instagram, que eu fui jogar em Peró, eu tava. o, o Edmir tomou banho, aí eu cheguei para tomar banho também. Aí eu vi o Demir da Guia, 81 anos, falei, meu Deus, senhor, eu estou morto. Estou derrubado, porque eu vi o Demir da Guia, uma coisa impressionante. Aí, eu falei, eu quero tirar foto com o senhor. E ele botou uma camiseta. Um colete na frente. E eu tirei a foto com ele. Eu não preciso estar com a presidenta. Eu não preciso ir lá. Eu tenho certeza absoluta que eu tirei foto com um dos maiores ídolos... No estádio, no... tomando banho com a demir da Guia. Quem que teve esse prazer? Eu tive. Depois eu quero essa foto. É o seguinte. Dá para entender, Souza, que o Juliano é um jogador que faz o Renato Augusto jogar... E o Roger Guedes também. Depois eu vou fazer MRV... Quando, quando você tem um conjunto, né, e quando você tem é, jogadores que não erra passe, né, você não, importa, não importa a idade. Né, o que importa é a dinâmica do jogo, o que você entenda o que o treinador peça para você. E o Juliano entendeu isso, né? Você tem um jogador igual o Juliano, o problema eu todo é que assim. Que ele era corintiano, eu vi uma entrevista dele, não sei que. Não, não, eu acho que. Foi na Lespiero foi no Pode? Lá Ele falou que ele era corintiano desde é molequinho. Eu escutei. Já, já, já ganhou um fã. Já ganhou, já ganhou já seu Já ganhou o Juliano. Tá com a a com partir ele. de hoje, toca o do Corinthians pro Juliano. Corinthians <risos> <O risos> dele pequenininho, velho. Meu Deus, que isso. Aí, Tocha, igual Descena você, Tocha. Parabéns, Tocha. Tamo junto e misturado. E aí? Então, quando você tem um jogador, independente da idade, quando você acha a, a forma dele jogar à direita e o, e o Lázaro... É, entendeu teve, isso? Entendeu isso, né? E o próprio Juliano entendeu isso. É um cara que não é rapaz. E você tem um estádio, como o do Corinthians, um campo bom, um gramado bom, que você tem um jogador que não é você, rapaz. Você, na sua vida, teve vários gramados bons ou não? Teve uns bons e um... né? Olha um, lá. Um... que a bola bater só... na canela. É, não adianta contar só as vantagens, é. entendeu? Tem que. Você, Veloso é... Tinha gramados não, eu, eu na hora eu... de pegar a bola não, aqui, em aqui em não é? Palmeiras. Tá certo aqui? Aí, ó. Não, não, eu comecei é, a é, é. É. Ah? Palmeiras, né? Palmeiras. Gramado bom. Bota a foto minha com o Ademir da Guia. Em Peró. Dá uma olhada. Olha lá. Ele, ele tá com o colete ali, tá vendo? Sim. E eu... eu e aí ele tinha tomado banho, eu falei, Senhor Ademir, pode pegar minha toalha. Ele falou, não, Neto, eu enxugo no colete mesmo. Senhor Ademir da Guia. Ele, é ele ficou se enxugando no colete. Deixa a foto. Deixa 81 a... anos. Aí, não, ele tá Aí... Não, ele tá um milhão de vezes melhor que eu. Eu tenho 56. Aí... Eu falei, senhor Demir, deixa eu cair o colete. Olha que ele deixou cair o colete. Eu falei, meu não, Deus. Pega de novo. Eu falei, pega Sim. de novo, que eu tô passando uma vergonha. <risos> aí, ó, eu não preciso estar no Allianz Parque. Não precisamos, tá? Eu tirei uma foto com o Demir da guia, pelado. Peladato. O maior jogador da história. 81 anos. Ó, e antes do jogo, deixa essa foto aí. Antes do jogo, nós fomos jogar. Aí tá todo mundo no venciário. Giovani, Miller... É, amaral, batata, chicão, Demir da Guia, um monte de gente, só negro, só gente de calibre. Uhum. Aí eu tô trocando de roupa, não sei o quê, veio o cara, veio o senhor Demir da Guia, falar comigo. Ele falou tudo bem neto, com aquela vozinha dele, né? tudo bem neto. Eu falei, ô oh, senhor Demir, eu dei um beijo nele, abracei ele, porque ele ele transmite amor. Ele transmite é, ele é bondade. Bom, ele, é ele, ele, transmite um coisa, um, ele transmite uma coisa, ele transmite uma energia. Uma paz. Vocês, eu uma não sei isso, boa, Veloso. Ele transmite uma paz que é impressionante. Aí ele chegou para mim e falou assim, Neto, eu vou ficar com a camisa 10, mas assim, se, se você deixar. Eu falei, como assim se eu deixar? Não, não, porque eu vou ficar só 20 minutos. Eu falei, senhor, minha guia, o senhor está querendo dizer que o senhor quer dar a camisa 10 para mim, para eu entrar dentro do jogo e para tomar a vaia? Porque a camisa 10 é sua, Sandrimir, não é minha Porque tem muita gente, e você sabe quem já Teve um jogador, teve um cara que um dia Ele tirou a camisa 10 do Miller E tirou o calção do Miller Porque ele queria jogar com a camisa 10 ele, E o Miller, da humildade que é o Miller Tirou a camisa e tirou o calção Se fosse eu, eu tirava o cabelo dele Que não é de verdade E que não é o Veloso que o cabelo do Veloso é de verdade Então, ontem foi um dia incrível aí, Peró Fiquei tão feliz ontem E fiz o gol, né? É. Metendo, é. tem a bola do gol do Galeano aí? Pega aí depois aí